Adoraria saber se nesse meta é melhor full clear ou gankar pulando um campo. Mano, os dois é bom, velho. Mas eu acho que o que tá meta agora é você skipar um Aronguijo, igual eu fiz, e ganka, tá ligado? Você skipar a Aronguijo e mete o louco. O Aronguijo tá roubado, mano. Né? Não, o Arongu... não é que o Aronguijo tá roubado. Não, esquipar o Aronguijo tá roubado. Ah, tá. O Graves ainda todo... tá aqui, galera. Vai ser 2v2. Você tem visão do mid? Eu tô bot, mano. Ah, você tá bot, velho. Eu ia tentar dar IVA galera, mas com o mid miado é arriscado, tá ligado? Olha o mid apareceu agora. Ah, porra, o que foi isso? achou aí? Nossa, eu joguei bem, mas não sei se você reparou. Não vi, eu tava na fumaça. Nossa, mas é que aqui... o galho é nosso? É nossa. nossa, você é de coisa luxo. Vocês é... reparou o jeito que eu joguei, galera Em especial ali, mano Quem percebeu o um negocinho gostoso que eu fiz, mano Tipo assim, eu taquei Q no EZ Aí eu usei E Aí eu não dei auto-ataque nele, mano Eu não dei Eu fiquei esperando ele usar o E dele Ele também Ai, tava esperando eu dar o E pensar, Aí ele ia dar o E no meu E Só que eu fiquei esperando, mano eu Fiquei esperando, fiquei esperando Aí na hora que meu E ia acabar, eu fui nele Vou tentar fazer uma bomba aqui Vamos ver se dá pra dar né? Claro que Mas dá Dá pra caralho Boa garotinho. na Dá pra ir top? que Fiora é roubado, mano. Olha o cara fazendo um V2. Fiora aí que eu ouso dizer que é o campeão mais roubado do League of Legends atualmente. Mas eu tô via... né? Valeu e Mr. Camois, mano. Obrigadão pelo sub também, meu avelo É só o Galo tancar pra mim que eu mato, mano. Se o Galo tancar, torre pra mim, eu mato. Valeu. Perfeito. Bom, eu completo naquele mid, talvez. Nem precisa, mas o galho morreu. Nossa, eu ainda roubei o galo do cara mesmo, ele esmaitando. Coitado, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Fofo, Natinha. A Lux tava top ali, beleza? Eu acho que eu vou de T2 aqui, mano. Pra pagar de gatinho. Pode ir aí, mano. Calma, Arauto não morre, por favor. A Leona tem que... Isso, a Leona tá aqui, mano. Cara bom. Nossa, a Lux também acompanha tudo, hein, mano. É, o Galo tem que subir pra dar R, galera. Se ele for esperto, ele sobe, mano. Ai, quase, que eu dei predict. A Lux tá por aqui, mano. Sabia? Sabia, não tomei a skill dela. O Aralto não cabeceou, tudo bem. É. Tô sendo folgado aqui, viu? Caralho, que isso, cara Para, para, para Que isso, mano Ó as brincadeiras aí, família As brincadeiras, mano Que que é isso? Que que tá acontecendo, mano? Para o B mesmo, doidão Que eu tô folgado eu tô... Investe esse eco Mano, esse eco tá na pool já, fio Esse eco aqui dá pra lançar nervosa. Caramba, peguei o cara bem na pontinha do caule, hein, mano. Caralho, esse é o verdadeiro pontinha no caule, hein, mano. É. Que dinheiro, meu Qzinho parece que não deu slow nele, tá ligado? Aí depois o W deu e eu stunei e deu tempo de chegar nele, mano. Pode ir, mano, que o paizão chegou. Nossa, eu não pude errar, né? Mas... Caralho, tomou uma gatinha, hein, mano. E pelo donate, fio. Nossa! Que explodida, hein, mano. Ó. Oh. Tá cachorro. Oh, Vamos Deus ajudar Deus ali, Deus. ó. Oh. Flashei! Esse flash foi de quem? Mas eu só vi ah, a cabecinha, velho. Foi da Lux, eu <risos> acho. Ai! Deixa não, Renati. deixa não, deixa não. Deixa não. Tem flash ela. Caralho, tô dando muito dano, véi. Vou pagar de gatinho, véi. Se liga. Olhando. Mas eu só vi a cabecinha, véi. Ó. Grudou nela? Caralho Ah, velho, sei lá o que que eu fiz ali, <risos> mano. Vou tentar <risos> explicar mais, o que eu queria fazer Não, mano, é. eu queria dar... EQ e Flash no EZ Aí eu dava E, nele e apertava E Só que eu acho que meu Q pegou no Graves e não foi mais pra frente, tá ligado, velho? Fui pagar de gatinho em outras palavras e deu errado, tá ligado? Mas eu Vou voltar só pra te a cabecia, ajudar, mano Mas... Nossa Caralho. Três ult pra fazer o bar, mas deu certo, mano. <risos> pelo menos <risos> fizemos, tá ligado? Ai. Soquinho que eu dei no cara, velho. Nossa. Tá ah, bom, paguei a conta da galera ali. Valeu pelo donate. E o amigo do Bentux. Mano, eu vou levar. Acho que eu vou torrer aqui, viu? Pra vai vai, vai, melhorar vai, vai. tudo e todos. Deixei de destruir o aveludado, não, mano? Ah, pegou, mano. Desviei o máximo que dava, velho. É do bagulho. Legal, nice, tamo bem, tamo bem ainda. De boa. Caralho, solzinho, galera. Chama, mano. Na moral, velho. Vontade de viver a vida, tá ligado, velho? Retimento bom da porra, filho. Nossa! Isso velho? <risos> Tadinho, é. mano. Pega. Olha. Vamos nessa. Tô falando que é só procar passiva dos caras boy, eles morrem, mano. Mano, eu tô dando algum shift que tá abrindo no Discord, velho. Deve ser aspas, né? Não, eu também tenho. O meu é na aspas, velho. Nossa, travou tudo aqui, velho. Eu quero ver meu combo na Lux, mano. Só que ela tem que gastar o Qzinho. Tá precisando botar um botão mesmo. Né? Caralho, fico comido pelo Shogai, hein, mano. Ele degustou ah, tá bom, o suculento, galera. Acho que eu tô apertando shift tab, mano. Como é que é isso? É, será? É que você tá botando no push to talk pra montar o fone? O que, que, que é? Caralho, olha o dano que bem. eu dei, mano. Jogão, jogão.